A Mata Atlântica é um dos cinco hotspots de biodiversidade do planeta. O que, que isso significa? Ela tem uma diversidade altíssima, tem é, uma porcentagem de espécies endêmicas também bastante alta e é um, um, um ambiente muito degradável. A gente só tem em torno de 8% da, da vegetação original, Infelizmente, se a gente não estudar logo, pode ser que daqui a alguns anos ela não exista mais. Então a gente vai perder toda essa informação né, sobre essa biodiversidade que ainda ocorre nesses pequenos remanescentes. O Projeto Fbiota, na verdade, é uma colaboração cofinanciada por um órgão de financiamento americano, o National Science Foundation, e um órgão de financiamento do Brasil, que é a FAPESP. Essa linha de projetos, de modo geral, ela apoia pesquisadores que querem trabalhar entre países investigando sobre a distribuição da biodiversidade em três dimensões diferentes a dimensão taxonômica, né, quantas espécies nós temos, como elas estão distribuídas, uma dimensão genética, dentro de cada espécie, como estão distribuídos os genes dessas espécies no espaço geográfico, e uma função ecológica, como que a função ecológica, os aspectos ecológicos das espécies determinam essa distribuição. Foi o primeiro grande projeto que eu participei, em que você tem geólogos, ecólogos, Zoólogos de diferentes grupos taxonômicos, botânicos, climatólogos. E a junção de todo esse povo num objetivo único, comum, foi bastante importante, né? porque a gente, normalmente, no nosso campo de pesquisa específico, a gente está muito centrado nos nossos problemas locais e as nossas próprias descobertas, quando discutidas nas nossas é, reuniões anuais do projeto, né, também as nossas angústias, aí há ah, um tempo diferente, foi compartilhado pelos colegas. E a gente conseguiu perceber que a história da evolução da Mata Atlântica é muito mais complexa do que a gente imaginava. É, como geólogo, eu me insiro nisso passando cenários de variação climática é, nos últimos períodos glaciais e interglaciais. E cenário de mudanças climáticas é, seriam bastante úteis na discussão é, das variações de biodiversidades ou variação de é, biogeografia ao longo do domínio da floresta atlântica. E também na interação desse bioma, mata atlântica, com os demais biomas é, do Brasil, por exemplo, cerrado, caatinga e floresta amazônica. Eu sou paleoecóloga, palinóloga, quer dizer que eu estudo os grãos de pólen que são depositados no sedimento, né? E a partir desse, desse, da identificação do, desses grãos de pólen eu posso reconstruir a, a história, a evolução da vegetação e as respostas da, da vegetação aos cambios climáticos. Então, é, através das estalagmites, por exemplo, aqui é uma estalagmite que tem 30 mil anos de idade. Então, é, nós fazemos a datação dessa formação e fazemos várias análises químicas e isotópicas. Nós estudamos a história da, da Mata Atlântica nos últimos 180 mil anos. Nesses 180 mil anos, houve dois ciclos glaciais e interglaciais. Então, através desses dois ciclos glaciais e interglaciais, nós podemos estudar como a mata Atlântica respondeu ao aquecimento do clima, passando de um glacial para um interglacial, por exemplo. E nesse sentido, é muito importante trazer essa visão ah, de longa duração, porque as coisas que nós observamos hoje são de curta duração. né O câmbio climático é um, um evento muito rápido, muito, que não existe na história de uma mata. A mata leva vários séculos, na verdade, para se adaptar a um novo tipo de clima. Por exemplo, sob a ótica dos biólogos, uma coisa que a gente faz é estudar ah, espécies que ocorrem no mesmo local, e tentar entender, a partir da variação genética dessas espécies, se elas responderam no passado de forma similar a potenciais eventos uh, climáticos. Né? Então, a gente espera que, se você tem o efeito do clima atuando na floresta como um todo, possivelmente espécies que ocorrem uh, co-ocorrem nessas florestas vão responder de forma similar àquele mesmo evento. Né? Bom, então nós estudamos é, anfíbios, répteis, aves, opiliões, eh, borboletas eh, e vários grupos de plantas, tentando realmente eh, incluir uma boa parte dessa biodiversidade que ocorre na Mata Atlântica. É claro que, assim, é impossível trabalhar absolutamente com todos os, os organismos. E nesse projeto nós fizemos a pesquisa básica de descobrir novas espécies que eram desconhecidas, descobrir a relação filogenética entre espécies e fazer também a datação, descobrir a idade é, desses diferentes organismos, né, e juntamos isso com outros grupos animais para tentar entender como que foi a diversificação na Mata Atlântica. So we do this uh, using a combination of uh, a lot of fieldwork finding a lot of plants in the field, like going and collecting them everywhere, from Pernambuco to Santa Catarina. We use the herbarium data to know where the plants are and to create models of distribution. And then we use genetic data, you know, sequence data, to understand how these things are related. Bom, sobre os dados genéticos, a gente tinha a expectativa que uh, cada região, né, da, da Mata Atlântica, né, que a gente chama de área de endemismo, tivesse é, faunas que foram isoladas de outras regiões nas mesmas épocas. Né? Então, a gente teria uma congruência de idade de surgimento é, desses animais. A gente tem visto com os nossos resultados que isso uh, se aplica, mas não completamente porque ah, existem características de história de vida que diferem entre as espécies, que faz com que às vezes elas respondam de forma distinta. Então a gente tem tanto o efeito ah, ah, desses eventos de larga escala, como também ah, a característica de história de vida, fazendo com que cada uma dessas espécies tenha suas peculiaridades na resposta. Parece existir, para uma boa parte dos organismos que foi estudada um padrão geral de diferenciação norte e sul, né? ou seja, uma diferenciação latitudinal. Mas existem vários exemplos de organismos que não apresentam esse padrão. Isso que eu acho que tá a beleza né, dessa grande diversidade que a gente vê na Mata Atlântica hoje é o um resultado de uma história bastante complexa que envolve diversos fatores ambientais. De, diversas interações biológicas e que é, cada vez a gente vê que é muito mais complexo do que a gente antecipava. E o que a gente está é, aprendendo com, com essa observação é que essas síndromes de distribuição parecem refletir um pouco da fisiologia e também um pouco da história biogeográfica. E o que a gente acha é que isso reflete um pouco da capacidade deles, dessa né, expulsa, de responderem a mudanças futuras, né? Então, se a gente tem um grupo de comunidades que são mais associadas com áreas mais frias e comunidades que não têm essa capacidade, que são mais associadas ou ligadas a áreas de baixada, com certeza, qualquer mitigação que a gente veja a mudanças climáticas no futuro a gente vai ter que fazer pensando que a gente tem essas, esses, essas espécies, elas são diferentes, essas comunidades, elas têm correlações diferentes, elas lidam com o ambiente de forma diferente. Essas informações que a gente obtém desses animais também são interessantes para a gente tentar uh, pensar no futuro dessas populações. Então, quando a gente tem dados de, de pontos, uh, de localidades onde esses organismos foram mostrados, a gente consegue fazer modelos de distribuição, que eles podem ser presentes, passados e futuros. Né? E aí a gente pode tentar entender, tentar entender o que pode acontecer no futuro com essas populações, por exemplo, uh, como resultado uh, de mudanças climáticas, do aquecimento global. Podemos poder dizer que algo pode ir a um clima mais calmo ou a um clima mais árido. São todas as plantações de plantações de plantação hoje, entre os dois lugares que essa planta precisa. That's not gonna help. So, what I think that this models can teach us a lot is that the need of biological corridors, which areas seem to be ideal for many, many organisms to be able to move and to interact to exchange genes. Sometimes don't necessarily to physically move, but to genetically move. You're not gonna get rid of all the humans in Sao Paulo and Rio de Janeiro overnight. You know, we're here, we're part of the environment, and we have to be part of a of, of solução, e a solução não pode ser no custo de matar pessoas, ou matar pessoas, ou fazer pessoas pobres. Então, tem que ser uma combinação de coisas que preservam a biodiversidade, mas também preservam as pessoas que vivem onde essa biodiversidade é encontrada. Mas o que a gente viu na Mata Atlântica foi uma destruição de, de ambientes que pode levar a uma perda muito, muito grande. Já levou, pode levar a uma perda ainda maior mas que a gente ainda tem um pouco ali preservado, que pode ser muito útil, que pode ser muito importante, que tem um legado histórico que a gente mantém, se a gente conseguir preservar essa mata. A mensagem desse desse artigo é a coisa está feia, mas nem tudo está perdido. Assim como qualquer área de ciência, da ciência, esse projeto então revelou que a Mata Atlântica é um bioma que vale a pena a gente estudar, que a gente tem muito ainda que descobrir sobre ela, tem muito que descrever sobre ela, sobre entender como é que ela se formou e que ela, como que ela se mantém hoje, apesar da gente ter respondido algumas perguntas, muitas outras perguntas ficarem abertas e, e por isso então não é porque um projeto termina a sua vigência que aquela ideia, aquela história se fecha ali. Né? Então, tem muito ainda a ser explorado em relação à Mata Atlântica, ainda mais que é um, um bioma extremamente é, degradado, fragmentado e que é, merece muito da nossa atenção.